Muito boa tarde, senhores diretores e a todos que nos acompanham por ocasião da, da segunda parte da 14ª Reunião Pública Ordinária da Diretoria da ANEL. Solicito ao secretário, por favor, que chame o primeiro item da pauta de, da reunião de hoje à tarde. Boa tarde a todos. É, o primeiro item será o número 6, processo 48500 resultado da consulta pública número 81 de 2021, instituída com vista a colher subsídios e informações adicionais para a definição do orçamento das cotas anuais da CONDE de Desenvolvimento Energético, a CDE de 2022. Diretor relator, Elvin Neves Guerra. A lei 10438 de 26 de abril de 2002, criou a Conta de Desenvolvimento Energético, a CDE, Fundo Setorial, com o objetivo de prover recursos para o custeio de diversas políticas públicas do setor elétrico brasileiro, com recursos provenientes de cotas anuais pagas pelos agentes comercializadores de energia com consumidor final, mediante encargo tarifário incluído nas tarifas de uso do sistema de transmissão, (TUST) e de distribuição, a TUSD, além de pagamentos anuais realizados a título de uso de bem público, das multas aplicadas pela ANEL e concessionárias, permissionárias e autorizadas, e de créditos da União. O submódulo 5.2 dos procedimentos de regulação tarifária, PRORET, estabeleceu os procedimentos e metodologias de cálculo aplicáveis à gestão da CDE pela CCE, e à aprovação pela ANEL do orçamento anual e das cotas anuais a serem pagas pelos agentes de distribuição e transmissão de energia elétrica. Em 15 de outubro de 2021, a Câmara de Comercialização de Energia Elétrica, CCEE, encaminhou a proposta de orçamento da CDE de 2022, considerando informações fornecidas pela ANEL, o Ministério de Minas e Energia, o Operador Nacional do Sistema Elétrico, e a Eletrobras e a EPE. Em 18 de outubro de 2021, na 41ª sessão de sorteio público ordinário, o processo foi distribuído à minha relatoria em 30 de novembro de 2021, por meio da Resolução Normativa número 953. A ANEL regulamentou a Lei 14.203, de 2021, tornando obrigatória a inscrição automática dos beneficiários da Tarifa Social de Energia Elétrica a partir de 2022. Em 6 de dezembro de 2021, a CCE solicitou a consideração do Orçamento da União perdão, orçamento da CDE de 2022, de previsão de saldo negativo ao final do exercício de 2021 no valor de 1,001 bilhão, bem como alertou quanto à necessidade de recomposição do déficit financeiro no início do exercício de 2022. Em 9 de dezembro de 2021, realizamos reunião técnica do colegiado e as áreas técnicas envolvidas neste processo para que pudéssemos elucidar pontos relevantes ao prosseguimento da instrução, notadamente questões associadas à inscrição automática dos beneficiários da tarifa de energia elétrica e a destinação dos 5 bilhões para a CDE em razão da descotização da Eletrobras. Na realidade, tarifa social de energia elétrica. Em 10 de dezembro de 2021, a SGT, a SRG, perdão, a SFE e a SRD elaboraram a nota técnica número 294 com a proposta do orçamento de 2022 da CDE a ser submetida à consulta pública. E no dia 14 do mesmo mês... A diretoria colegiada da Anel decidiu por instaurar a consulta pública número 81 a fim de colher subsídios e informações adicionais para definir o orçamento e as cotas anuais da CDE para o, o, o corrente ano, bem como fixar cotas mensais provisórias da CDE ao uso para os meses de janeiro a abril de 2022. Em 5 de janeiro de 2022, foi sancionada a lei 14.299, que instituiu subvenção econômica a ser paga com recursos da CDE às concessionárias de serviço público de distribuição de pequeno porte. Em 6 de janeiro de 2022, foi sancionada a Lei 14.300, que instituiu o marco legal da micro e mini geração distribuída, o sistema de compensação de energia elétrica e o programa de energia renovável social, entre outras providências, o qual terá repercussões com novas despesas a serem cobertas pela CDE a partir do ano de 2023. Em 25 de março de 2022, a CCE encaminhou à ANEL uma revisão para sub Suplementação, suplementação do orçamento da CDE, destacando diversos valores complementares para determinadas rubricas para as quais as simulações atuais de dispêndio mostram-se superiores aos estimados anteriormente, retificando-se em 14 de abril de 2022, em razão do aumento dos preços dos combustíveis e seu impacto no orçamento. Em 20 de abril de 2022, após análise das contribuições às superintendências, elaboraram a nota técnica número 61, consolidando proposta de orçamento da CDE de 2022. As superintendências citadas aqui são a SGT, que está presente aqui no nosso plenário, com o superintendente, superintendente Davi e a sua equipe, a SFF com a superintendente Camila e também a equipe da SFF, e a SRG, com o superintendente Alessandro e a equipe da SRG, eu acho que só. É o relatório. Procuradoria. Conselho então, diretores, aqui é a proposta de orçamento da CDE. Não houve pedido de parecer, mas também não vislumbramos aqui uma questão jurídica a ser enfrentada. Por isso, a Procuradoria opina pela presunção de legitimidade do ato que viesse a ser praticado pela diretoria. Para facilitar aqui a compreensão de todos os elementos que fazem parte da proposta orçamentária da CDE, eu solicitei uma apresentação técnica que eu vou pedir então, eu acho que está gravado, não é isso? Então, eu vou pedir a transmissão da, da apresentação, por favor. Bom dia, meu nome é André Fial e o objetivo dessa apresentação é consolidar os resultados da consulta pública Número 81 de 2021, que trata da definição do orçamento e rateio das cotas anuais da CDE para o ano de 2022. Apesar do orçamento da CDE ser definido para o ano civil, o fechamento dessa consulta pública em abril se justifica pelas recentes alterações legislativas que criaram novos itens de cobertura ou alteraram parâmetros relevantes para a cobertura dos custos. Assim, a postergação da avaliação foi necessária para incorporar as novas mudanças. As legislações mais recentes estão citadas no quadro, das quais destaco a Lei 14.120, de 2021, em especial no que se relaciona ao prazo para concessão de descontos para energia de fontes incentivadas. A Lei 14.182, também de 2021, que trata da privatização da Eletrobras e indica potencial aporte de recursos para a CDE e a lei 14203 de 2021, que instituiu o cadastro automático para concessão do benefício da tarifa social. Ainda, convém relatar duas novas leis publicadas durante o período de contribuições da consulta pública: a lei 14299, que definiu a subvenção econômica às pequenas distribuidoras, e a lei 14300, de 2022, marco legal da geração distribuída e que também indica a utilização da CDE como instrumento de concessão de subsídios. Em relação às contribuições recebidas no âmbito da consulta pública 81 de 2021, foram 58 contribuições recebidas de 20 agentes setoriais, dentre os quais beneficiários diretos e indiretos, concessionários de distribuição de energia, agentes de geração, conselhos de consumidores, institutos de pesquisa e associações representativas de consumidores ou empresariais. Mais da metade das contribuições se relacionaram à conta de consumo de combustíveis. Na sequência, apresento o orçamento proposto ao final da consulta pública, o qual teve um aumento da ordem de 4,7%, 1,4 bilhões, em relação à proposta de abertura, mas que, como já identificado anteriormente, indica uma variação significativa quando observado o orçamento de 2021, são 34,2% de acréscimo ou ainda 8,2 bilhões em relação a 2021. Passo a detalhar as principais variações percebidas. Do lado das res... despesas, resgato inicialmente a existência de déficit ao final do exercício de 2021. Foram valores da ordem de 1 bilhão de reais, classificados aqui como restos a pagar e que tiveram origem principalmente no aumento de despesas com a CCC, já pressionada em 2021 pelo aumento de... dos preços de combustíveis. O segundo item se refere à tarifa social. Com o auxílio da SRD, houve redução na projeção considerada na abertura da CP, passando para o valor total previsto de 5,43 bilhões de reais, o qual representa uma variação de quase 50% em relação ao considerado no orçamento de 2021, reflexo da sistemática de cadastro automático que indica maior número de famílias a serem beneficiadas em 2022. Na sequência, destaco a CCC dos sistemas isolados, que em valores absolutos apontam a maior variação em relação à abertura da CP, com aumento de 1,67 bilhões de reais. São dois itens principais que motivaram esta alteração, a previsão do reembolso antecipado da sobrecontratação da Amazonas Energia e o cenário de preço de combustível atual. Mais detalhes sobre, os, sobre a CCC serão apresentados pela CRG ao final desta apresentação. Finalizando a parte de despesas, Destaca os itens relacionados aos descontos tarifários e outras subvenções. Embora sua avaliação em conjunto é, em relação à proposta de abertura da CP, informo que, além das alterações já esperadas relacionadas à atualização de parâmetros de crescimento de mercado, índice de, inflações, de inflação, foi revisitada a projeção de descontos para as fontes incentivadas com conexão à rede básica, observando-se, para tanto as informações mais recentes dos contratos de uso do sistema de transmissão firmados pelos novos geradores. Foi uma redução da ordem de 18% em relação ao valor da CP, uma redução de R$ 392 milhões. De reais. Ainda assim, é notável o impacto no orçamento de 2022 associado aos descontos para as fontes incentivadas, como veremos em outro slide. Última informação: a lei mais recente, com o impacto da, na CDE, referente à subvenção das pequenas concessionárias, implicou um incremento da ordem de R$ 31 milhões. De reais. Do lado da receita, a alteração em relação à abertura da CP se concentra nas cotas da CDE a uso, que acabam impactadas por todo o incremento de despesas detalhado anteriormente. O aumento de 1,4 bi nas cotas indica uma variação de quase 5% em relação à abertura da CP. Mais importante, a variação total em relação ao ano de 2021 supera 10,6 bilhões, ou seja, um aumento de 54,4% das cotas anuais da CDE. Vale lembrar que a variação muito superior ao incremento total do orçamento, que era de 34,2%, se deve pela esperada redução da disponibilidade de outras fontes de recurso, em especial os relacionados a pesquisa e de desenvolvimento e eficiência energética. Então, aqui abaixo, destaco que o impacto total na CDE uso supera 10,6 bilhões de reais. Bom, conhecida a situação geral do orçamento CDE proposto para 2022, apresento aqui breve detalhamento sobre a evolução dos subsídios tarifários na distribuição dois elementos principais a serem observados. Na parte superior, estão os itens com redução estrutural prevista no Decreto 9.642 de 2018, Rural e Água Esgoto e Saneamento, indicando uma redução da ordem de 760 milhões neste ano. Já na parte inferior, temos o desconto da tarifa social, já indicado anteriormente, e que implica um aumento da ordem de 1,7 bilhão. Mais ainda mas ainda os descontos associados à energia de fonte incentivada, seja carga ou geração, que indicam aumento de 1,08 bilhões, lembrando, restrito aos subsídios na distribuição. Se somado com o um acréscimo na transmissão, os descontos de fonte incentivada superam a variação de 1,78 bilhão de reais em relação ao orçamento de 2021. Finalizando a questão dos subsídios tarifários, trago ainda a evolução da distribuição dos subsídios, aqui contemplando distribuição, transmissão e as subvenções para as cooperativas e pequenas distribuidoras. Quase 80% dos subsídios se referem em 2022 aos descontos para tarifa social e fonte incentivada. Encerrando a parte relacionada ao orçamento da CDE 2022, destaco alguns pontos de atenção ou preocupação quanto a impactos financeiros neste ano ou ainda para o, próximo, para o próximo orçamento. O primeiro se relaciona aos descontos para fontes incentivadas. Temos uma rampa incremental para os próximos anos associada ao período de implementação dos projetos que, que asseguraram o direito ao desconto, ou seja, Além de ser um item de difícil projeção, será um item com impactos crescentes nos próximos anos. Segundo, a tarifa social. trata se de um item que também tem uma curva incremental relevante. No caso, espera-se que mais concentrada neste ano de 2022. Desta forma, para 2023 partiremos já de uma situação mais consolidada, sem contar com o per período de variação incremental e, portanto, com maior nível de custos. Preços de combustíveis. Continua a volatilidade de preços devido ao cenário global e, dessa forma, considerando a representatividade nos custos totais da CCC, tem repercussão direta nos riscos para a gestão financeira dos fundos setoriais. Novos beneficiários. Em 2023, começa a repercussão na CDE relativa aos subsídios para compensar as distribuidoras quanto à perda de receita associada à geração distribuída, algo previsto na Lei 14.300 publicada neste ano. Por fim, a privatização da Eletrobras. Continuamos acompanhando a evolução do processo de capitalização. A situação atual indica a possibilidade de aporte de R$ 5 bilhões para a CDE no segundo semestre de 2022. Trata-se de um cenário ainda incerto, com necessidade de debate sobre a regulamentação para assegurar o benefício de forma exclusiva aos consumidores cativos. Algo diferente aqui do rateio da CDE uso. Passando ao rateio das cotas anuais, ou seja, como distribuir a conta dos 30,2 bilhões nas tarifas de uso do sistema de distribuição e transmissão, destaco inicialmente a trajetória de tarifas de referência da CDE. Lembrando que a partir de 2016 se iniciou uma transição para eliminar as diferenças de alocação de custo entre regiões geográficas, bem como para adequar as responsabilidades entre os consumidores conforme o nível de de tensão de sua conexão, seja, de alta, média ou baixa tensão. Essa transição vai até 2030. No quadro está destacado o nível atual, os, ou seja, os consumidores da região sul-sudeste-centro-oeste arcam no rateio de 2022 com custos 2,37 vezes a mais que os consumidores do norte e nordeste. Considerando as tarifas de referência do quadro anterior, é feito o rateio dos custos considerando o mercado de cada concessionário-permissionário. permissionária. Desta forma, se obtém os custos unitários da CDE para cada região geográfica. Cito aqui os custos unitários para o baixo de atenção de R$ 89,35 por megawatt-hora para o sul-sudeste centro-oeste e de R$ 37,70 por megawatt-hora para o norte e nordeste. Do quadro maior, pode-se identificar que pouco mais de 88% das cotas anuais são alocadas à região Sul Sudeste Centro-Oeste. Parte se deve à concentração de, da carga dessas regiões, 76% da carga está nessas regiões, e outra parte está associada às tarifas de referência que a gente viu no quadro anterior. No quadro menor, se destaca a variação dos custos unitários em relação a 2021. Como esperado, a variação percentual é maior no norte e nordeste, devido à trajetória das tarifas de referência. No entanto, no entanto quando observada a variação absoluta do custo unitário, a região sul-sudeste e centro-oeste é mais impactada com quase o dobro da variação. Este parâmetro tem relação direta com o impacto tarifário, pois representa, de certa forma, a variação do custo da CDE nas tarifas finais. Quanto ao impacto tarifário, resgato as variações globais do orçamento, 34,2%, e das cotas anuais, 54,3%. Após o rateio das cotas, o aumento médio do custo unitário foi de 48,3%, reflexo de um crescimento médio no mercado de 4%. Então, um maior, mais, mais mercado para o rateio diminui, então, o impacto do custo unitário. É, considerando as tarifas médias praticadas por região, estima-se o impacto tarifário médio na classe de baixa tensão, conforme o gráfico, sendo 2,41% para o norte-nordeste e 4,65% para o sul-sudeste-centro-oeste. Por fim, observados os custos unitários de cada região, Pode-se inferir que a CDA Uso representará em 2022, em média, cerca de 6% da tarifa de fornecimento do B1 residencial no norte-nordeste e mais de 13% no sul-sudeste-centro-oeste. Finalizo com algumas observações complementares. Quanto às cotas mensais de janeiro a abril de 2022, foram definidas as cotas provisórias para os concessionários de distribuição, Prevendo a recomposição do fundo setorial frente ao déficit verificado e, assim, assegurando o fluxo financeiro da CDE para o cumprimento de suas obrigações. Agora, para os meses remanescentes, maio a dezembro de 2022, foram consideradas cotas iguais fixas, considerando o valor remanescente a ser recolhido. Para as transmissoras, é fixado o com validade, a partir de janeiro de 2022, o valor da TUST de CDE, a ser utilizado pelo INS na orientação dos faturamentos entre transmissoras e consumidores livres, conforme o regime de tributação de cada concessionário. Considerando que foram feitos faturamentos com tarifa prorrogada de 2021, faz-se necessário ajustar a cobrança para os primeiros meses de 2022. Para os permissionários, em especial as com o processo tarifário já deliberados em 2022, a diferença do valor de cotas entre o orçamento definitivo e o provisório deverá ser considerada no processo tarifário de 2023, de forma a segurar a isonomia no recolhimento anual entre os agentes. Bom, encerro por aqui. A equipe da SGT segue à disposição para esclarecimentos. Obrigado. É, boa tarde a todos os presentes, e ouvintes. É, farei agora uma, uma breve apresentação com um detalhamento sobre a conta de consumo de combustíveis, que é a maior parcela de custos dentro da CDE. Esse é, é o panorama de custos, para a gente ter uma ideia de como ele é distribuído. né? Então, a 60% do custo de geração está é, alocado em produção independente de energia, que são contratações, feitas em leilões, ah, e o, o é 20% em combustível mais a geração própria, esse combustível está associado a essa geração própria, tá que está em cinza aí embaixo. E o restante são tributos não recuperados, tributos impostos. Tá? Aqui, ah, o que a gente tira desse painel ah, é, é o cenário de que, desde a criação da lei 1211 em 2009, ainda resta um quarto do custo alocado em geração que não foi licitada em ambiente concorrencial. Então, portanto, permanece uh, sob autonomia e responsabilidade da, das uh, concessionárias de distribuição, especialmente na Amazonas Energia. O próximo, por favor. E, bom, esse, esse segundo e último slide são uh, as principais diferenças desde o orçamento original apresentado pela CCE, CCE ah, e passada a consulta pública, né, onde a CCE fez algumas correções e também recebemos contribuições ah, durante a consulta pública, 81. tá? Então, o, o primeiro item, é, que é o único deles que houve redução, é, o item é, que está nominado como processo judiciais, é um processo da Raeza, o Té Cristiano Rocha, que está localizado em Manaus. Uh, e e é, houve uma decisão judicial para que a CCC reembolsasse a Raeza, nesse, é, não exatamente nesse valor, mas num valor a ser calculado pela ANEL. Tá? Esse valor de 468 milhões ele foi sugerido pela CCE à época em, em que não se conhecia ainda o cálculo. tá? Então, foi tão somente visto... A petição inicial do agente, no, no âmbito do processo judicial, sendo que a decisão está direcionada para um cálculo que a ANEL faria, e esse cálculo foi feito pela SFF, onde foi alocado é, 50% para 2022, que equivale a 45 milhões, é um pouco menos, 45 é o número arredondado, tá? é, 44 e alguma coisa, e a outra metade fica para 2023. Tá? Então, houve uma redução grande aqui em termos de orçamento nessa primeira rubrica. Segundo item, é, já foi falado pela SGT, pelo André, vou, vou só detalhar um pouco mais aqui, ele subiu muito por conta da antecipação da sobre, sobrecontratação da Amazonas Energia, só esse item responde por 721 milhões. Tá? Ah, na, na terceira linha, Resultados da fiscalização, o que o que houve de diferença em relação ao, ao início da audiência pública foi o acréscimo de um processo, né, o resultado de um processo judicial dos PIS contra a Amazonas Energia Distribuidora. Uh, é uma questão de, de data de aniversário de contrato, enfim, não tem tanto impacto, mas somados todos esses anos, isso representa 89 milhões e foi e foi acrescentado aqui então passou de 588 para 646 por conta desse acréscimo uh, um item importante aqui o penúltimo é a revisão da CCE tá ela ela uh, na verdade os dois últimos itens foram revisões da CCE orçamento tá esse item de 500 milhões ele uh, uh, são são coisas diversas aqui dentro uh, 179 milhões é, referentes a, ao reembolso de janeiro e fevereiro, que foram superiores ao previsto, tá? isso já em 2022. Uh, 156 milhões direcionados à permanência das usinas hoje existentes em Boa Vista por conta de questões operativas em Boa Vista, apesar da entrada das usinas contratadas em leilão, o INS identificou a necessidade de permanência de algumas usinas, e, esse, e o custo é esse, custo no ano. Uh, 64 milhões por conta de aumentos do IPCA e IGPM, acima do previsto, do que foi previsto uh, lá em outubro de 2021, quando foi formado o orçamento pela CCE. Apesar das projeções, né, os índices foram superiores. 70 milhões de restos a pagar em dezembro de 2021, esse 70 é só um ajuste dos, dos restos a pagar, porque a época do orçamento ainda, é, ele, como é feito em outubro, ainda dezembro não tinha chegado, e 31 milhões de, de, de é, é, outras despesas, perfazendo esses itens o total de 500. Bom, um, um item acho que o mais, talvez o mais relevante aqui, ah, foi com relação ao a subida, dos a escalada dos preços dos combustíveis. tá A CCE, em conjunto com a EPE, é, fizeram uh, uh, uma projeção de custos até o final do ano por conta dos efeitos uh, do conflito na Ucrânia, uh, efeito cambial, e uh, isso foi até questionado lá pela SRG, se, se seria o caso de Uh, alocar esse valor no orçamento ou não, mas uh, observados os meses já realizados de janeiro, fevereiro e março, já está uma diferença de 85 milhões por mês por conta desse combustível em relação ao que foi orçado. Tá? O orçamento já previa o aumento natural dos combustíveis e, e o aumento foi superior ao que se previu. Então, apesar desse estudo dos 730 milhões, é, a, a, a, assim tem muita é, incerteza aqui, né? Até quando vai durar o conflito? Se, vai ter, se o, o petróleo vai continuar nesse preço, não vai, vai cair? Já se observou esse aumento nesse patamar? Então a, a opinião é acrescentar, né, O que a CC nos encaminhou, dado o que já ocorreu, porque se mantidos os preços já observados vai caminhar pra esse, praticamente para esse valor aqui. Tá? Bom, a, a, a combinação dessas diferenças né, uh, provocou um acréscimo de 1,67 bilhões no custo da CCC para 2022 em relação ao orçamento original. Muito obrigado. Bem, é, considerando essas apresentações, né, é, aqui com, com a SGT e a SRG, e no caso com o André, com o poder da ubiquidade, né, porque conseguiu estar presente em dois lugares ao mesmo tempo, <risos> está aqui presente com a gente, fez a apresentação virtual, detalhando o, todos os elementos importantes para compor o orçamento que estamos discutindo e a SRG também com o Gabriel fazendo o detalhamento da CCC. Eu, eu não vejo necessidade de ler aqui a fundamentação, porque eu estaria apenas repisando tudo aquilo que foi dito. Então eu vou é, ler apenas o dispositivo, mas quero fazer aqui algumas observações. Eu acho que o fato de estarem presentes aqui as quatro superintendências mais diretamente ligadas ao, ao assunto mostra a importância desse tema e estamos falando de valores que são expressivos. E esses valores eles vão refletir nas tarifas, naturalmente vão refletir, refletir nas tarifas. Então, é, esse, é, se prevê aí uma, uma média de 4%, um número entre 4% e 5%, é, de como re, como reflexo aí nas, nas tarifas que serão pagas pelos consumidores é claro que esses valores todos eles eles de alguma forma né eles são eles vêm do consumidor né? e alguns destaques aqui que eu acho que são importantes e é, alguns que nós temos assim um, uma certa satisfação não uma delas é a tarifa social A né? tarifa social que é algo importante do ponto de vista de como que ele repercute é, nas classes sociais menos favorecidas e então tem uma importância grande né? nós temos aí a tarifa social atingindo se, não, se os números não estiverem é, me... me, me se eu não estiver confundindo os números da ordem de 12 milhões de consumidores que são atingidos ou de unidades consumidoras que são atingidas pela tarifa social com uma possibilidade de crescimento aí quase que dobrando nos próximos anos então esse, os valores são expressivos a gente está falando aí da ordem de 5 bilhões de reais né que que vão é, compor o orçamento da, da da CDE referente à tarifa social então é um valor expressivo mas que também atende a uma, uma população importante é, no nosso país. Por outro lado, nós temos o, o, a conta, a parte do orçamento que reflete aí os subsídios. Então, acho que aqui nós temos... Existe já um trabalho importante né, de redução dos subsídios, mas ainda tem um impacto bastante considerável é, em relação aos subsídios a gente está falando da ordem aí de se eu não estiver errando muitos números aqui da ordem de 10 bilhões de reais só em subsídios para pagamento do, dos descontos em fio né, seja na distribuição seja na transmissão então aqui a gente embora já esteja caminhando para a redução desses subsídios nós até pela convicção de que alguns dos, algumas das fontes não necessitam mais desse subsídio, né, que já são competitivas, como é o caso da eólica, é, mas ainda temos um impacto muito significativo. Se nós olharmos aí um outro ponto que foi destacado pela SRG, pelo pelo Gabriel, é, nós estamos quando nós olhamos para a CCC, a conta de consumo de combustíveis também valores significativos, a gente está falando da ordem de 12 bilhões de reais, que é praticamente um terço da, da, da CDE, ele é o subsídio da CCC, que é um subsídio importante porque também atinge aí os consumidores dos sistemas isolados, mas precisamos também caminhar para a redução desses, desses, é, dessa, da, da, dessa parte da, da CDE. e Claro que algumas coisas estão sendo feitas, né, mas ainda precisamos é, avançar mais para a redução da CCC. E o outro ponto que também foi destacado na, nas apresentações, que é em relação ao custo de combustíveis. Então, nós tivemos no no ano passado, particularmente, e esse ano, né, com o ano passado, com a disparada dos preços do gás no mercado internacional, e com a utilização muito é, relevante é, de termoelétricas a gás, termelétricas de um modo geral, mas termoelétricas a gás especialmente, por conta da escassez hídrica que enfrentamos no ano passado, então isso eleva consideravelmente também é, a, a, o orçamento da CDE. E é, esse ano, já com o impacto também também significativo nos combustíveis com a, a, a com a, a guerra no, na Ucrânia. Então, eu acho que esses são pontos os mais relevantes que eu entendo que devem ser destacados aqui. E... É, não, não, não, não estamos falando de valores pouco significativos. Então, de novo, um impacto grande nas tarifas. Está né? aqui o superintendente Davi, que é, pode é, passar informações mais mais ah, próximas do que eu estou colocando, mas eu acho que é da ordem de 4% a 5%. Então, não não é não é, não é desprezível, ao contrário, tem um impacto muito grande na, na, para os consumidores, com alguns benefícios, mas com um impactos muito grande em todos os consumidores. Então, diante disso e dessas apresentações, já agradecendo a todas as áreas que participaram desse processo, é, a SGT, a SRD, a SFF e a SRG, eu vou passar aqui a leitura do dispositivo, a partir de tal análise das considerações apresentadas no processo número 48.50.004982-2020-56, voto por aprovar o orçamento anual da CDE de 2022 no valor de 32,096 bilhões, que inclui o plano anual de custos, da conta de consumo de combustíveis de 2022 no valor de 11 bilhões, 11 ,964 bilhões. Os custos administrativos, financeiros e tributários da CCE com a gestão financeira de fundos setoriais no valor de 7,346 milhões de reais, as cotas da CDE uso de 2022 a serem pagas pelos agentes de distribuição e transmissão de energia no valor de 30,219 bilhões e as previsões para os demais usos fun e fundos da CDE definidos no artigo 13 da Lei 10.438 de 2002. Definir os custos unitários da CDE ao uso de 2022 por região geográfica e nível de atendimento, aplicáveis às unidades consumidoras conectadas às instalações de transmissão e distribuição de energia, conforme minuta de resolução homologatória em anexo fixar cotas anuais e mensais da CDA Uso de 2022 para as competências de maio a dezembro das concessionárias de distribuição de energia, conforme minuta de resolução homologatória em anexo, devendo ser pagas até o dia 10 do mês de competência. que faço referência que entre janeiro e abril nós tivemos um, uma cota provisória, portanto, aqui nós estamos falando de é, maio a dezembro, e fixar os valores das tarifas aplicáveis às unidades consumidoras conectadas às instalações de transmissão da rede básica, vigentes no período de janeiro a dezembro de 2022, conforme minuta de resolução homologatória em anexo ao voto. Em discussão a matéria... Eh, bem, diretor Elvio, eu queria só fazer aqui uma observação. Durante a apresentação do, do André... Eu observei atentamente o segundo slide. O segundo slide ele comenta que, é, em função das diversas alterações legislativas, é, a discussão da, da, da aprovação do orçamento da CDS se alongou um pouco mais. E aí eu fui verificar que todas as as alterações legislativas. A primeira delas, a Lei 14.120, que trata da questão do P&D, eficiência energética, alocação de recursos que já foram pagos pelo consumidor e que foram utilizados para amortecer parte da tarifa. Além também da questão do prazo do desconto das fontes incentivadas, que, enfim, coloca lá uma, uma regra é, para que esses descontos acabem aí dentro de um horizonte. Aí depois nós temos a Lei 14146, que traz benefícios para a CCC, especificamente para a concessionária Amazonas Energia, CEA e CELPA. Depois tem a, o aporte da capitalização da Eletrobras, que é a Lei 14182. Depois a 14203, o cadastro automático da tarifa social. Depois a 14299, que é a subvenção econômica às pequenas concessionárias depois da 14.300, que é o subsídio da GD, efeito a vigorar a partir de é, apenas em 2023. É, com exceção da 14.182, que trata da capitalização da Eletrobras, que prevê um eventual aporte, no caso, da, seja, é, seja é, que haja um sucesso no processo de, privat, de capitalização da Eletrobras, Todas as outras, essencialmente, tratam apenas de um único item, subsídio. Então, e aí o que a gente verifica é que muitas, muitos desses subsídios, eles já sem, já há a elevação de custo imediato, no caso do cadastro da tarifa social, a partir de 2023, o subsídio é a geração distribuída, e já de aplicação automática, subvenção econômica às pequenas concessionárias, também de aplicação automática, os benefícios da CCC para as concessionárias. Então, ao longo desse ano de 2021, praticamente todas as políticas públicas, meritórias, têm toda a sua justificativa, mas todas elas é, elevaram os custos na tarifa do consumidor de energia elétrica, segundo o número trazido pelo diretor Elvio de 5%. Então, se nós avaliarmos que nós temos apenas um potencial recurso a ingressar para amortizar a tarifa de energia elétrica, todas as, as políticas públicas vieram no sentido de elevar o custo dos encargos setoriais e, consequentemente, da tarifa de energia elétrica. E aqui eu vejo um movimento que pode é, agravar o momento que nós estamos de discussão de tarifas elevadas, que é com a elevação do custo da tarifa, aumenta o incentivo para que o consumidor migre, por exemplo, para o mercado livre, quem ainda não teve essa opção, e também migre para a geração distribuída, o que, mais uma vez, reduzirá o tamanho do mercado e poderá acarretar num movimento contínuo de elevação de tarifas. Então, a gente tem... Mais uma vez, essas políticas públicas elas têm toda a sua justificativa, que todo mundo acompanha ao longo dos quatro anos aqui, o quanto eu defendia e defendo até hoje a inserção da, do consumidor de baixa renda, que é elegível à tarifa social e que não fazia uso dessa política pública. Mas é um efeito que nós temos, é o um impacto na tarifa. E aqui, eh, da mesma forma como nós tivemos diversos movimentos é, no sentido de aumentar o, os subsídios e, por conseguinte, a, as receitas da CDE são basicamente taxa, é, multas de aplicação da, da, das áreas de fiscalização, o BP, não me recordo aqui, de, tal, de outro recurso, desse recurso agora da, da capitalização da Eletrobras. Então, nós temos, e aí é uma... Uma sinalização que tem que haver urgente é de novas fontes para a CDE. Se isso não ocorrer e essa projeção de custos de encargos continuar na tarifa, ela vai continuar numa rampa de crescimento. Então, nós temos a, algumas discussões que já estão ocorrendo, como o bônus de outorga no caso lá do, do PL 414, que foi é, convertido a partir do PLS 232. Há uma discussão lá sobre a alocação do bônus de autógrafo, então, é importante que isso também, e além de outras fontes que possam futuramente adivinhar para a, a amenizar, amortecer o custo da CDE, que como foi colocado aqui, ele tem sido crescente, com destaque aqui para os últimos movimentos, as últimas alterações legislativas. Então, é, e apenas esse é o comentário que faço, o diretor Elvio o diretor Efraim. Diretor Sandoval, eu, a sua fala é, claro, importantíssima. Né? Eu sempre lembro aquilo, uma frase famosa do Milton Friedman, quando ele disse que não existe almoço grátis. E esse é o caso típico. Né? Nós temos vários benefícios, vários subsídios, mas existe uma conta a ser paga. Então, esse almoço está sendo pago pelo consumidor, não sem dúvida alguma. Então, é importante as suas observações. Tem então, então... um... Um ponto que a gente sempre coloca, e, e o doutor Elvio é o, é o dono da frase, é né, que a gente precisa ter coragem para decidir. E não é um tema, não é, não é algo muito simples decidir. Não é agradável, não é politicamente o mais, mais belo de se adotar, aprovar um orçamento na ordem de 32 bilhões. E conforme o doutor Elvio falou, essa conta vai ser paga aí em grande medida pelos brasileiros. E de certa forma, a gente observa aqui que o grande emaranhado de tudo isso, doutor Sandoval, é o que a Vossa Excelência colocou: subsídios. né A gente observa que a lei. E aqui a gente louvou com muita maestria a coragem do governo da conversão da 998 na retirada dos subsídios. Mas, ao mesmo tempo, o período de transição criou esse embaraço todo para a SCG, onde a gente tem ali para mais de 200 gigas cadastrado, querendo usufruir. Eu até fiz uma fala que a gente retirou subsídio no tempo, né? a vontade era essa, mas a gente perpetuou ele no volume. De certa forma, é o que vai acontecer. É, é a regra do jogo? Né? Veja que não tem discricionariedade dessa casa nisso aqui. O doutor Sandoval leu ali pelo menos umas dez legislações. Né? Então, é o que... O que cabe a essa casa é calcular, organizar isso orçamentariamente e apresentar para a sociedade. Reflexos de decisão dessa casa é o que o Dr. Gabriel trouxe, um aumento de combustível, que tem que ter previsão. Não adianta, tem que ter previsão. Então, assim, faço aqui, e eu sei da sensibilidade que o Dr. Elvio tem com relação aos consumidores e às nossas áreas técnicas também, tenho certeza que o melhor dentro daquilo que é possível foi o produto final do trabalho que ora está sendo deliberado aqui por esse colegiado. Então, já adianta aqui a minha concordância com o voto que ora está posto. É, é isso mesmo. É Majoritariamente, a CDE é paga pelos cotistas. E a, os cotistas são os consumidores, então, não tem não tem segredo. Então, a, aumentará sim, com certeza... E, e terá o um impacto na tarifa final do consumidor uh, de energia elétrica, as escolhas que estão sendo, que foram feitas. Em votação a matéria... Acompanho o relator. Eu também acompanho a proposta de voto do eminente relator. E proclamo que a diretoria da ANEL, por unanimidade dos diretores aqui presentes, aprovou o orçamento anual da conta de desenvolvimento energético de, 2000, de 2022, no valor de R 32 bilhões e 96 milhões de reais, conforme descrição trazida nos demais itens do voto do relator. Próximo item, secretário. Verá uma pequena inversão na ordem de deliberação, de forma que o próximo item será o de número 9, processo 48500002178/2022-02 contrato e operação de crédito conforme decreto número 10.939 de 2022 e resolução normativa número 1008 de 2022. Diretor-Relator, Sandoval de Arojo Feitosa Neto. Em 13 de dezembro de 2021... O, a Presidência da República publicou a medida provisória 1078, que, entre outras medidas, autorizou a contratação de operação financeira necessária ao enfrentamento dos impactos financeiros no setor elétrico decorrentes da situação de escassez hídrica e dos diferimentos aplicados no processo tarifário anterior à liberação dos recursos. Daqui em diante, doravante da nominada conta de escassez hídrica. Em 13 de janeiro deste ano, foi publicado o decreto 10.939, que regulamentou a medida provisória 1078, e por este ato, autorizou a Câmara de Comercialização de Energia Elétrica a criar e gerir a conta de escassez hídrica, conforme regulação desta agência. Em, 13, em 3 de fevereiro de 22, esta diretoria decidiu instaurar a consulta pública 2, que teve como resultado a resolução normativa 1008, que regulou a conta escassez hídrica e definiu o limite líquido de captação para a primeira tranche em R$ 5.339.761.530,51, a ser confirmado em termos, pelos termos de aceitação das distribuidoras. Em 21 de março de 22, o processo que trata da aprovação da minuta do contrato da operação de crédito da conta escassez hídrica foi distribuído à minha relatoria. Em 28 de março de 22, os bancos credores da conta Covid aprovaram carta de anuência, waiver, para que a CCE pudesse contratar a conta escassez hídrica sem subordinação quanto à ordem ou prioridade de pagamentos da conta Covid. O waiver ficou limitado ao teto constante da resolução 1008, ou seja, 5 bilhões e 340 milhões de reais. Em 29 de março de 22, por meio da resolução 1010, foram alteradas as tabelas A e B do anexo 2 da resolução normativa 1008, elevando o limite líquido de captação da primeira tranche para 5 bilhões 365 milhões aproximados. Em 13 de abril de 22 após recebimento dos termos de aceitação das, nos quais as distribuidoras definiram suas participações na conta escassez hídrica, a ANEEL informou à CCE que o valor total de captação seria de R$ 5,179 milhões aproximados. No entanto, em 19 de abril de 2022, por meio da resolução 1019, foi novamente alterada a tabela B do anexo da Resolução 1008, realocando valores que não seriam utilizados pelas distribuidoras, conforme termos de aceitação recebidos pela ANEL para diferimentos tarifários das distribuidoras Enel Ceará e Equatorial Alagoas. Embora tenha sido preservado o limite máximo da Resolução Normativa 1010, qual seja R$ milhões o valor da captação restou superior ao informado à CCE em 13 de abril, levando-o ao limite definido na regulamentação. Em 20 de abril, por meio do ofício 58, as, informei à CCE que o valor total da, da captação foi alterado para R$ milhões e que, na hipótese de o um valor passível de aprovação pelos bancos estar limitado pela carta de anuência waiver dos credores da conta Covid de R$ milhões que fosse encaminhada a minuta dos contratos com este último valor devendo os 25 milhões aproximados restantes serem objeto de futura discussão entre a Aneel e CCEF. Em 20 de abril de 22, de 22 a CCE encaminhou por meio eletrônico as minutas do contrato de abertura de crédito e do instrumento de garantias para avaliação da ANEEL, ainda sem a concordância formal de todas as instituições financeiras participantes da operação. Em 20 de abril de 22, a SFF encomendou, encaminhou o Memorando 115, a SGT. A SGT para avaliar a minuta do decreto ref do referido contrato sobre o aspecto da modicidade tarifária, tendo a SGT formalizado suas considerações por meio do memorando 89. Em 21 de abril de 22, minha assessoria solicitou a emissão de parecer jurídico à Procuradoria Federal da ANEL. Em 25 de abril de 22, a CCE submeteu a carta em referência contendo a minuta do contrato de abertura de crédito e do instrumento de garantias para a prévia aprovação desta agência, nos termos do artigo 6º, parágrafo 2º da Resolução Normativa 1008 de 2022, com alterações pontuais com relação à minuta adiantada por meio eletrônico no dia 20 de abril. Em 26 de abril de 2022, doutor Elvio, popularmente conhecido como hoje, foi emitida a nota técnica 68, com a conclusão de que não há óbvices para a aprovação da minuta do contrato de abertura de linha de crédito e outras avenças encaminhadas pela CCE. Na mesma data, hoje, foi aprovado o parecer 130, da Procuradoria Federal, que concluiu, sob o ponto de vista estrenta, estritamente jurídico, que não há óbices à aprovação da minuta do contrato de abertura da linha, de linha de crédito e outras avenças, bem como da minuta de instrumento de sessão fiduciária de direitos creditórios em garantia e outras avenças. Observada a sugestão de inclusão de cláusula no tópico 2.2 da fundamentação do voto. Este uhum. é o relatório. Procuradoria Federal. Bom, senhores diretores, como já foi lido ali no relatório, a, Pro a Procuradoria examinou esse caso por meio do parecer 130 de 2022. E essa sugestão, é, as minutas, elas é, elas estão ígidas, não tem nenhum óbice do ponto de vista jurídico para aprovação dessas das duas minutas tanto do contrato de abertura de linha de crédito quanto da dessa garantia, né, a sessão fiduciária de direitos creditórios. E essa essa sugestão aí de uh, de cláusula, ela a motivação dela é porque a gente tem em algumas passagens dessas, desses contratos algumas obrigações que envolvem a anel, né. Então a, a, a intenção né dessa inclusão de cláusula de, de, da cláusula era só para deixar claro de que eh, esse ato da anel de aprovação não torna a anel parte no processo nem é, ué, ali como como alguém que está tomando obrigação em nome próprio, né? É só um ato de controle administrativo, mas assim, é, de certa forma isso já já fica claro da, também da leitura das, das resoluções, da resolução e do decreto. Então é só para deixar claro que qual a natureza desse ato da Anel que está aprovando esses contratos, né? E, e só deixar então a, alertar aqui a diretoria que como é essas alguma dessas obrigações envolvem atos de competência da Anel é, a, a consequência pode ser bastante grave se, se o prazo que foi estabelecido para que a ANEL delibere, né, por exemplo, quando houver insuficiência de recursos, uma das das hipóteses é essa, né? que a NEL teria que em 30 dias fixar, isso já está na resolução, ela teria que fixar a cota suplementar. E se eventualmente a NEL não fizer isso dentro desse prazo de 30 dias, pelo contrato poderia haver o vencimento antecipado. Então só observar que a gente não pode mais tratar esses prazos como prazos impróprios, né? porque eles podem ter uma consequência, e é uma consequência bastante séria, se não houver deliberação do, no prazo que a resolução coloca. Então, a Procuradoria só, só fez essa ressalva aqui, é, só para deixar bem clara, né, acautelar a posição da ANEL no contrato. Muito obrigado, doutor Eduardo. Eh, senhores diretores, antes de fazer aqui, de passar a palavra para o doutor Enos, da SFF, eu até fiz uma leitura do voto, Fiz referência do popularmente conhecido como hoje, exatamente para fazer aqui referência ao trabalho de toda a equipe que ficou muito envolvida com esse processo. É, esse é um processo que ele tem um prazo para ser deliberado e houve a necessidade de um envolvimento é, de diversas instituições, inclusive adentrando no final de semana. Uma vez que as confirmações, as, as minutas, os contratos foram chegando, é, um pouco em cima da hora, exatamente porque há necessidade desses documentos passarem na governança dos bancos, do próprio BNDES, da CCE, que é a instituição tomadora do crédito, e depois, como o doutor procurador comentou, depois todo essa, esse rol de documentos vem para a NEO, para que a NEO exerça um controle administrativo sobre todos esses... Esses atos E aqui eu faço questão de fazer o agradecimento à CCE, na pessoa do doutor Rui Altieri, da doutora Rose Santos, da doutora Maria Madalena, Maria Clara Pessoa, Priscila Ori e William Matsubara, aqui pelo BNDES e que coordenou o pool de bancos, o doutor Fábio Esquema e o doutor Ricardo Brandão pelo Ministério de Minas e Energia, pelo Ministro eh, de Minas e Energia, Bento Albuquerque, a secretária executiva, a doutora Marisete, a doutora Agnes Costa e a doutora Camila Fernandes, servidora da ANEL, cedida para o Ministério de Minas e Energia. E aqui na ANEL, faço especial agradecimento eh, na, na SFF pela, para a doutora Camila Bonfinha, a doutora Maria Luísa, o Enos, que vai fazer a apresentação ah, para nós ainda, daqui a pouquinho, o Ohara, na SGT o doutor Davi Antunes, o doutor Cláudio Elias, o doutor Felipe Moraes, o doutor Otávio, na Procuradoria o doutor Luiz Eduardo, Procurador-Geral, e o Eduardo Estevam, Procurador, Subprocurador-Geral. E também agradecer a toda a equipe técnica, minha assessoria e outros, o doutor Efraim e o doutor Elvio, que estão aqui para que a gente possa votar essa deliberação. Bem, eh, passo a palavra ao doutor Enos, que com ma muito mais propriedade do que eu, vai apresentar a instrução do processo. Senhores diretores, senhor secretário-geral, senhor subprocurador, demais colegas, boa tarde. Eu vou fazer aqui a apresentação técnica do contrato da conta escassez hídrica. Primeiramente, a gente aqui tem uma base normativa, que começa com a medida provisória número 1078, de 13 de dezembro de 2021, e essa medida provisória autoriza a destinação de recursos da CDE para permitir a amortização de operações de crédito destinada às distribuidoras para o enfrentamento dos impactos financeiros decorrentes da situação de escassez hídrica posteriormente o Decreto número 10.939, de 13 de janeiro de 2022, que regulamenta essa MP número 1078 e autoriza a criação e gestão da conta escassez hídrica pela CCE, destinada a receber recursos para cobrir total ou parcialmente os custos adicionais decorrentes da situação de escassez hídrica para as concessionárias e permissionárias do Serviço Público de Distribuição de Energia Elétrica, e os diferimentos de que trata o parágrafo 1 1 do artigo 13 da Lei 10.438, de e 2002. Por fim, a gente tem aqui a resolução normativa número 1008 da ANEEL, é, de 2022, é, que dispõe sobre os critérios e os procedimentos para a gestão da conta de escassez hídrica e estabelece a obrigação de a CCS submeter à prévia aprovação da ANEEL, as minutas dos contratos das operações de crédito com antecedência mínima de cinco dias da data para a celebração. Essa operação exerce alguns impactos na operação da conta COVID, é, porque a, foi necessária uma anuência prévia dos bancos, um waiver, a CCE, para ela realizar essa operação de financiamento da conta escassez hídrica. Esse waiver ele é submetido a algumas premissas e condições essenciais. Dentre essas premissas, eu destaco aqui que é, não há subordinação nem quanto à ordem ou prioridade dos pagamentos devidos em comparação à operação da conta COVID e que é, esse waiver ele é condicionado ao pagamento de uma remuneração pela renúncia a, no valor equivalente a 0,15% flat incidente sobre o saldo devedor da operação conta Covid na data do efetivo pagamento sendo certo que é, essa remuneração de renúncia ela não vai ser devida caso não haja o, a contratação e o desembolso desse financiamento da conta escassez hídrica deve ser é, no volume máximo de 5 bilhões 339 milhões e centavos. Então, são esses os impactos na operação da conta COVID. Agora, entrando aqui no objeto do contrato, nós temos a participação de 14 bancos, com essa porcentagem aqui no lado direito, e a contratação de um financiamento de R$ 5.503.981.615,69. No próximo slide, ele detalha melhor esse valor. Que existe aqui um valor a ser repassado para as distribuidoras na ordem de 5 bilhões E o valor total da operação é aquele que foi é, contratado, né, que está é, sendo analisado agora, e o valor que foi autorizado pela anuência prévia, o waiver, dos bancos, 5 bilhões tá. é o que constitui esse valor aqui de 5 bilhões milhões é o valor a ser repassado as distribuidores, como eu falei anteriormente, 5 bilhões 339 milhões, tem os custos administrativos, financeiros e tributários aqui da CCE, na ordem de 10 milhões 487.146,56, tem um custo de estruturação que é um structure fee líquido no, na ordem de R$ reais e 39 centavos. Tem uma taxa de comprometimento aqui que é o commitment fee líquido na ordem de R$ mil, mil, é, reais e 81 centavos e os tributos na ordem de R$ reais e 42 centavos. Mais alguns detalhes do contrato. As partes credoras elegeram como o banco gestor da operação, o Banco Bradesco, S.A. E como agente administrativo, a Oliveira Trust Service, S.A. E as garantias da operação são o contrato de cessão fiduciária, que contempla aqui os saldos da conta escassez hídrica, que é a conta reserva, a conta vinculada e as contas intermediárias, e os direitos creditórios futuros. O valor bruto da operação. 5 bilhões, 503 milhões, 981 mil, reais e 69 centavos. Haverá um único desembolso. O desembolso vai ser realizado aqui em parcela única em até 10 dias, a contada a data da assinatura do contrato. Qual é o custo da operação? CDI mais 2,8%. É, existe a comissão de estruturação, que eu comentei na, anteriormente, de 2,50%, líquido de impostos, a taxa de compromisso, é de 0,90%, líquido de impostos também, o caft que são os custos administrativos financeiros e tributários da CCE, é de R$ 10.487.146,56, líquido de impostos. Essa operação ela tem uma carência que vai até julho de 2023, e qual é o prazo de amortização aqui? 54 parcelas mensais, sendo que a primeira vai ser cobrada em 15 de julho de 2023 e a última em 15 de dezembro de 2027. A operação também ela conta com alguns documentos essenciais, que são o contrato de abertura de linha de crédito, as cédulas de crédito bancário, o contrato de cessão fiduciária, as solicitações de desembolso, a, a carta de contratação, a carta de prestação de serviços de agente administrativo, o contrato de prestação de serviço de depositário, a definição da ANEL do valor total e do desembolso e o despacho da ANEL para repasse, bem como todos os aditamentos aos documentos mencionados nos itens 1 a 7 acima que venham a ser celebrados no âmbito da operação. Então, são todo, todos esses aqui documentos da operação. Em relação aos, a, aos aspectos operacionais, aqui a gente tem essa tabela, essa figura, em que a, as partes cinzas aqui, elas são referentes à arrecadação mensal. Tá? E a, a parte azul é em relação à curva de amortização. Sendo que essa curva de amortização, ela considera o início da cobrança do encargo somente em 2023, observada as datas contratuais dos aniversários de cada distribuidora. E também aqui é, existe a formação e a manutenção de um saldo mínimo, esse saldo mínimo eu vou comentar no próximo slide, né, da conta reserva, e da reserva de liquidez, que equivale a 10% do custo total da operação, isso deve ser constituído até 30 dias antes do início da amortização da operação. Sobre a conta reserva. Essa conta reserva deve ser constituída até 30 dias antes do início do primeiro pagamento e mantida durante a vigência da operação até o adimplemento de todas as obrigações, sendo que o saldo mínimo equivale aos seguintes montantes. Até 14 de julho de 2023, 50% do valor equivalente às próximas três parcelas vincendas. De 15 de julho de 2023 até a 14 de agosto de 2023, 75% do valor equivalente às próximas três parcelas vincendas e, a partir do dia 15 de agosto de 2023 e até o adimplemento de todas as obrigações, é 100% do valor equivalente às próximas três parcelas. Os valores mantidos nessa conta reserva, eles são devolvidos à CCE após o adimplemento de todas as, as obrigações e eles são repassados aos consumidores no processo tarifário subsequente. E uma vez atingido e mantido esse saldo mínimo, é, durante a vigência da operação e desde que também observada a reserva de liquidez, que é 10%, é, os valores excedentes eles podem ser transferidos para a conta vinculada com o intuito de, quê? de realizar o pagamento da operação em seu cronograma ordinário ou realizar a quitação antecipada, que é o pré-pagamento também pode ser ajustado anualmente, levando em consideração o eventual excesso de recursos na conta reserva. Isso pode ser movimentado em janeiro de cada ano. Um aspecto relacionado com essa conta reserva é essa cota complementar aqui do parágrafo 11 do artigo 8º da Resolução Normativa número 1008 de 2022. Essa cota complementar, ela deve ser homologada pela ANEL em até 30 dias a contar da data de uma eventual insuficiência do saldo mínimo mencionado no slide anterior. E ela deve ser rateada entre todas as distribuidoras na proporção do, do seu mercado, independentemente do faturamento e não vinculada às datas dos processos tarifários ordinários. Então, essa aqui é uma obrigação da ANEL. É, o procurador ele até comentou dessa obrigação também. Né, ele citou como exemplo aí de uma, um prazo que não seria impróprio, é, mas é, é, seria constituída nessa eventual hipótese de insuficiência do saldo mínimo. E em relação ao pré-pagamento, como é que funciona esse pré-pagamento? O pré-pagamento é o, a quitação antecipada do empréstimo. Então, a CCE ela pode, exclusivamente na hipótese de o saldo excedente na conta vinculada, da conta reserva e ou das contas intermediárias, quando for superior igual ou superior ao saldo devido da operação, liquidar antecipadamente suas obrigações no âmbito da operação com esses recursos. Sendo que o cálculo desse pagamento é, é o seguinte, o é, valor total capitalizado, não amortizado, sendo acrescido a remuneração, capitalizados até a data do vencimento original e descontado pela taxa de juros apurada pelos credores, na data do respectivo pagamento, de acordo com as condições de mercado, sempre considerando o prazo remanescente da operação e o custo de captação dos credores, ou o valor total capitalizado, conforme definido na cédula de crédito bancário, sendo acrescida aqui a remuneração e demais encargos devidos e não pagos até a data do pagamento antecipado dos dois o maior. Observa-se aqui também que é, a liquidação antecipada não deverá resultar em aumento de custo total para os consumidores de energia elétrica. Condições precedentes. O que são essas condições precedentes? Essas condições precedentes são é, o, condições que devem ser observadas até a data do desembolso. Tá? O desembolso ele deve ocorrer é, em até 10 dias após a assinatura do, con, do contrato. E o que acontece se alguma condição precedente ela não for observada nesse período aí, até a data do desembolso. Além de não haver o desembolso, existe também o pagamento em caráter indenizatório, né, aqui de uma multa equivalente a 0,9% sobre a diferença, diferença dos valores que foram é, contratados e não desembolsados. Tá? É, e quais são essas condições precedentes? Elas estão no tópico 5.1 do contrato, e eu vou trazer aqui exemplificado e algumas dessas condições precedentes. Uma é a anuência da ANEEL para a contratação de crédito, a obtenção da aprovação da ANEL dos cafutos orçados pela CCE aplicáveis ao desembolso, a obtenção das cópias dos termos de aceitação, a apresentação pela CCE da solicitação de desembolso ao agente administrativo com cópia, aos credores, não a ocorrência de casos fortuitos ou motivos de força maior, que, de forma fundamentada, impeçam, tornem inviável ou altamente desaconselhável a realização do desembolso, levando-se em consideração seus possíveis efeitos. Outra condição precedente é a não ocorrência de, qualquer, de quaisquer hipóteses de vencimento antecipado definidas no presente contrato. As hipóteses de vencimento, vencimento antecipado eu vou tratar posteriormente. Outra condição precedente é que não ocorra, quaisquer das hipóteses de vencimento antecipado da conta Covid e também a ausência de qualquer decisão judicial ou administrativa relativa à legalidade e ou à viabilidade da operação e ou ainda dos documentos da operação que produza efeitos imediatos e também ordem judicial acautelatória ou de mérito que não tenham sido, tido seus efeitos suspensos ou ainda emitida em procedimentos administrativos que não tenham tido seus efeitos suspensos em ambos os casos que impeçam imponha restrições ou torne desaconselhável a realização da operação ou de desembolso. É uma condição precedente. Não há ocorrência também de liquidação, de solução ou decretação ou insolvência da CCE. O pedido de insolvência civil é, voluntário ou pedido de recuperação judicial da CCE também é uma condição que não deve ocorrer até a data do desembolso. É, um pedido de insolvência civil formulado por terceiros em face da CCE e não devidamente elidido por estar dentro do prazo legal, e celebração ou concedimento pela CCE de qualquer plano de composição ou arranjo de dívidas com clientes e credores ou procedimento similar que afete o direito dos credores da é, conta escassez hídrica. Vencimento antecipado. É, esse vencimento antecipado aqui... É, Existem algumas hipóteses de vencimento antecipado, elas estão na cláusula 12.1 do contrato, eu vou trazer algumas aqui de forma exemplificativa. E a primeira que eu trago aqui é a inadimplência do pagamento de qualquer boleto ou operação por qualquer distribuidora, exceto se sanado no prazo de 30 dias ocorridos a contar é, da data de inadimplemento e tais boletos não representam individual ou conjuntamente um valor superior a 9% do valor total dos boletos operação emitidos no respectivo mês de emissão. Esses boletos de operação aqui são os boletos que a CCE emite é, para, as para as distribuidoras pagarem as cotas de CDE para arrecadação aqui e amortização do empréstimo. São, esses boletos de, de operação fazem referência a esses boletos. É, caso o anel não homologue um cargo complementar da CDE, que eu tratei nos slides anteriores em até 30 dias, também é uma, uma causa de vencimento antecipado. Caso seja efetivada a rescisão de contrato de compra e venda de energia elétrica por iniciativa de uma distribuidora durante a vigência da operação, ou relacionado ou em decorrência a, da crise hídrica, conforme apurado pelos credores. O descumprimento também de qualquer obrigação assumida no termo de aceitação, é uma, uma causa de vencimento antecipado. É, a verificação de existência de qualquer procedimento judicial, extrajudicial ou administrativo iniciado por uma ou mais distribuidoras, assim como também associações, fundações, instituições em que as distribuidoras tenham algum tipo de influência, é uma causa de vencimento antecipado. A... Essa causa de vencimento antecipada aqui também tinha na conta COVID, e ela foi o motivo de é, precisar de uma anuência prévia, de um waiver, e também consta aqui nessa cláusula é, na conta escassez hídrica, que é a criação e ou estruturação de operação de crédito ou estrutura de financiamento por iniciativa da ANEL ou outra autoridade govern governamental por meio da CCE que adote uma estrutura do, do fluxo financeiro. É, do Decreto 10.939, MP 1078 e Resolução Anel 1008, ou seja, que utilize uma estrutura similar a essa que está sendo realizada agora, ou que também utilize da cobrança da CDE junto ao público consumidor com a finalidade de pagamento das correspondentes operações de crédito ou de financiamento, ou ainda que tenha como finalidade a construção de garantias a elas relacionadas em qualquer dos casos acima, sem que haja prioridade de pagamento dos créditos oriundos da presente operação em relação à nova operação de crédito ou estrutura de financiamento, excetuada a operação de crédito vinculada à conta COVID. E, por fim, a não apresentação pela CCE e entrega aos credores da ATA de Assembleia Geral Extraordinária de Associados da CCE, realizada no dia 11 de abril de 2022, registrada no cartório de registro de títulos e documentos e cível no município de São Paulo em até 30 dias a contar da data do desembolso. É, essas hipóteses de vencimento antecipado, elas podem, em até 30 dias a contar da data do vencimento antecipado, é, a ANEL vai ter que gerar um encargo setorial complementar para a quitação desse empréstimo. Sobre a razoabilidade da operação, essa operação ela é deseada de maneira muito específica para o setor elétrico, sendo que uma comparação mais adequada aqui, ela pode ser realizada com as demais operações de crédito realizadas no setor elétrico, que são os valores aqui apresentados para a conta escassez hídrica, que a gente observa que eles estão em linha aos anteriormente realizados, em especial quando comparados com a operação mais recente, que é a da conta Covid, que é o juro pactuado aqui em CDI mais 8%. E, por fim, em relação à modicidade tarifária, a SFF consultou a SGT, que por meio do Memorando número 89, respondeu que a motivação dessa operação é estabelecida pela medida provisória 1078, que as variações de custos de, de geração, transmissão e encargos setoriais são, em grande medida, neutras para as distribuidoras, por se tratar de custos que fogem à gestão das distribuidoras. Assim, esses custos seriam repassados diretamente para as tarifas dos consumidores e com o aumento dos custos de geração decorrente da crise hídrica, o descasamento de caixa incorrido pelas distribuidoras seria recomposto a partir dos próximos processos tarifários, o que pressionaria as tarifas dos consumidores. E que a operacionalização da conta escassez hídrica tem como propósito assegurar liquidez às distribuidoras frente ao aumento dos custos verificados com o despacho das termoelétricas com custos mais elevados, além de outras medidas adotadas para enfrentar a crise hídrica e proteger os consumidores de elevações tarifárias futuras. E conclui que a utilização dos recursos do primeiro repasse da conta escassez hídrica reduzirá em média 2,08% os processos tarifários de maio a dezembro de 2022. Essa é a apresentação da SFF, que continua à disposição para esclarecer eventuais dúvidas. Obrigado, obrigado, Enos. Da apresentação do doutor Enos, a gente viu como a gente tem que aprender a fazer contrato com o banco, né? É, todas as hipóteses imaginárias, elas são possíveis, elas são, elas são estudadas e colocadas a termo. É, eu vou apenas fazer um comentário, mas basicamente é, fazendo citação aqui já o comentário do doutor Eduardo Estevam, aqui no parágrafo 39 do voto, né, que... Ah, desculpa, estou abrindo aqui outro voto, um momentinho... É, no seu parecer, a Procuradoria recomenda a inserção de cláusula nos instrumentos contratuais de abertura de crédito e de cessão fiduciária. E aqui eu estou encaminhando como avalio que ela não seja necessária. Primeiro, porque o contrato da conta escassez hídrica segue a mesma lógica utilizada nos contratos da conta CR e conta COVID. Depois, porque algumas menções da ANEL são fundamentais para conferir segurança à operação, como a obrigação de homologar as cotas, da CDE contra escassez e as eventuais cotas extraordinárias e maior nível de segurança significa menores custos aos consumidores. Por fim, já me parece claro, e aqui o, o procurador já, já esclareceu, que a ANEL não é parte nesta relação contratual e nem tão pouca é responsável solidariamente pelas obrigações assumidas pela CCE. A anuência da ANEL tem tão somente a função de assegurar que as cláusulas contratuais estão em acordo com os fluxos regulatórios previstos em lei, decreto e resolução normativa. E, e aqui eu coloco que essa medida provisória, ela vence dia 22 de maio. Então, nós temos aí pouco menos de um mês. E depois dessa aprovação, ainda há necessidade de um prazo para assinatura registro nos cartórios para posteriormente, somente neste momento, repassar os recursos à CCE e a CCE repasse as distribuidoras. Então, a razão pela qual é, nós estamos trazendo essa deliberação para dar conforto para os, os bancos, a CCE e as próprias distribuidoras na, no recebimento desses recursos para é, fazer aqui a, o amortecimento, a redução, a atenuação tarifária da decorrente da, da crise hídrica do ano de 2021. Bem, eu peço venha aos diretores para passar direto à leitura do dispositivo do voto. Eh, diante do exposto e do que consta do processo 48.500.0021.78 de 22, voto por aprovar a minuta em anexo do contrato de abertura de linha de crédito e outras avenças a ser celebrada entre a CCEE e as instituições financeiras no valor bruto de R$ 5.503.981.615,69, que corresponde ao valor líquido de R$ 5.339.761.530,51, relativo à conta escassez hídrica, regulada pela Resolução Normativa 1008 de 2022. Também voto por aprovar a minuta em anexo do contrato de sessão fiduciária de direitos creditórios em garantia e outras avenças a ser celebrado entre a CCE e as instituições financeiras relativa à conta escassez hídrica. Também voto por determinar a SGT que homologue integralmente o primeiro repasse de que trata o parágrafo 1º do artigo 5º da resolução normativa 1008, devendo, eventual insuficiência de recursos, ser considerada no segundo repasse, de que trata o parágrafo 2º do artigo 5º da referida norma. Senhores diretores, este é o voto que submeto à discussão. Em votação, a matéria. Eu acompanho o voto do relator. Eu também acompanho o voto do relator. Eu proclamo que a diretoria da ANEL decidiu, por unanimidade dos diretores presentes, aprovar a minuta em anexo do contrato de abertura de linha de crédito e outras avenças a ser celebrado entre a CCE e as instituições financeiras e demais itens, conforme prolatado no voto do relator da matéria. Senhor secretário, próximo item. É, senhor diretor, os itens 7, 8 e 10... Eles foram retirados de pauta a pedido dos relatores, de forma que não há mais itens a serem deliberados. Bem, sendo assim, é, senhores diretores e demais presentes, declaro encerrada a 14ª reunião pública ordinária da diretoria da ANEL. Desejo uma boa tarde aos senhores e às senhoras.